estamos aqui novamente para apresentar hoje duas mulheres lindas, fortíssimas, Fernanda Padilha, Carolina e Natal. Gente, olha que linda! Ah, <risos> suspeita, suspeita. Prazer é nosso. Primeiramente, acompanhe o DSCast com Juliana Valim nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube e o site do Diário de Suzano. Bom, vou apresentar as meninas, eu tenho uma colinha aqui, mas vocês vão poder <risos> falar um pouquinho. Carolina e Fernanda são sócias proprietárias do escritório Padilha e Dornelas, fundado em 2017 e atualmente possuem sede no município de Itaquá. Prestam assessoria consultiva e contenciosa em direito trabalhista, cível e consumidor. Como acadêmicas, ambas são escritoras de artigos jurídicos, que tem como pauta o feminismo e a violência de gênero. Meninas, contem um pouquinho para mim, para nós, como é essa rotina de vocês? Eu vi aqui que vocês são professoras, as duas, né, professoras, e fazem ainda doutorado em Buenos Aires, né? Isso, Isso. Ju. Contem para a juntas. <risos> Primeiro, assim, a gente começou a nossa carreira... Muito próxima, né? Sim, sim. Assim, uma da outra. Não fizemos faculdade juntas, mas desde o tempo de escola, a gente tá juntas. Vocês conhecem desde novinha, né? Série. Quinta, Quinta série. Quinta série. A mãe da Fê deu aula pra gente no ensino fundamental ainda, né? Isso. E desde então... Raízes, né? Exato. Muito. Que delícia. Exato. Delícia, às vezes não é tão delícia assim. é. é como uma irmã, né? Às é. vezes dá uns arrancar-rabos, é. né? A convivência, né? Mas a nossa vida sempre foi muito próxima profissional, né? Então uh -huh. a gente começou juntas, começamos uhum. estagiando juntas. A gente estagiou acho que uns três, quatro lugares juntas. Sim. E aí quando nos formamos, a gente decidiu montar o um escritório. Só que aí, além da vida né, profissional, uhum. assim, com o escritório, a nossa vida acadêmica também foi juntas. Ah. Sim. E aí começou essa aventura aí, que foi o doutorado, que foi ótimo. Que é a delícia. nossa última aventura, né? Que é estar que é tá ainda em, em um curso, processo. É. Em, construção, em construção, né? É. E aí, contem pra gente aqui, vocês vão de quanto em quanto tempo pra Buenos Aires, assim? Na verdade, assim, o, o, módulo, o, o curso ele é composto por quatro módulos, né? Tá. Para a iniciação do uhum. doutorado em si. Uhum. E aí, tem a opção de duas vezes no ano ou uma vez tá. no ano. Tá. E aí, por conta de rotina e encaixar também com a vida profissional, aí a gente acaba optando em ir uma vez por ano. Tá. E aí, a gente fica aproximadamente uns 15 dias lá em curso intensivo. Ai, que delícia! É gostoso, né? É uma delícia, <risos> é uma correria, porque a gente acaba ficando o quê? Das 8 da manhã até umas 8 da noite, porque a gente tem curso depois uhum, né, uhum, da aula. Uhum, uhum. E aí, a Nossa, noite, é a inteiro. gente aproveita a gastronomia. Que gente, delícia. Né? O, o vinhozinho argentino. É Massa, 100% o tempo <risos> todo. <risos> E quando volta, a gente também tem que continuar fazendo curso, né? Uhum. Aí a gente entrega os nossos artigos, que aí quando a gente escreve com essas pautas uhum. aí, que a gente tenta mais levar mais a pauta feminista. Sim. sim. Uhum. É, e, e aí é assim. Então é assim: uhum. a gente fica esses 15 dias e depois fica aí os próximos seis meses uhum. se dedicando a. E, área e os trabalhos normalmente eles são feitos com direito comparado. Então a gente uhum. leva, é, traz o trabalho, né, um, um direito brasileiro. E, normalmente, compara com o direito argentino. Então, a gente está sempre em, colocando em contraposição aí os pontos. Tá. Por exemplo, né, é, prisões no Brasil, prisões na Argentina. Mulheres em determinada situação no Brasil, mulheres em determinadas situações na Argentina. Uhum. Então, as, as leis também. As, na maioria, muito parecida, mas tá. sempre tem algum ponto ali que a gente consegue debater em cima, né? é. E assim, o contato, né? O doutorado é muito legal, assim, primeiro que brasileiro domina o mundo, né? Então <risos> nossa sala é 100% brasileira, quase. E vocês são bem recebidas lá? Muito. muito. É, brasileiros. Tem professores brasileiros, brasileiros também. É... Eu tive um professor argentino. É, fiz gastronomia com ele aqui no Brasil, né? mas ele veio de lá para cá. E quando eu fui para Argentina, eu fui conhecer a escola onde ele se formou. Você fez gastronomia? Nós não. não é. Já falei do risotinho, né, para vocês? Estão realmente... <risos> ouvindo, né, gente? Está prometido. Está prometido. É. Mas pode continuar, Fê. Então, Ju, e aí a gente tem esse, esse contato com pessoas assim, de várias culturas. Sim. Então, abre muitas portas, tanto profissional quanto Assim, abre a mente mesmo, uhum. né? O doutorado é. é muito legal por conta disso. É. O estudo então, é bom, é, né? Porque é. É, é muito além do jurídico, né, Ju? Uhum. Acaba englobando ali uma questão cultural... Então, é uma imersão completa, assim, vai desde uma imersão cultural, jurídica, gastronômica, tem o networking também, porque você acaba entendendo, de repente, como que trabalha um advogado em outros países, né? Ah. Lá tem advogado na Argentina, mas a gente já teve... podem advogar lá ou não? Não. Não. Não. não. não. não. A gente poderia, assim, dar uma aula, né? No caso, a faculdade se convidasse a gente. Então, essa área acadêmica é aberta para nós. Tanto que a gente... Pode dar palestras Sim. lá e tudo mais. Mas o direito em si é outro, né? Uhum. Então Acho que até pelas não... leis diferentes é. também, né? É muito parecida, mas é outra lei, né? Uhum. A gente vê que o nosso Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil é muito semelhante. Muito semelhante. Mas, assim, não, dá, não daria para gente realmente, a não ser que a gente fizesse uma faculdade de direito lá. Tá, ah, né? entendi. Aí vocês conseguiriam... É, fazer lá, é. né? E como vocês dão conta dessa vida, assim, mães, né? As duas mamães. E com muito trabalho e viagens. Como é pra vocês, assim? Equilibrando pratos, diria. <risos> A gente fica assim. <risos> ou, desequilibrando, ou desequilibrando, tão sério. Ou sérias. desequilibrando, exatamente. A gente é. vive num mundo... Que é muita pressão o tempo todo, né, Ju? E, assim, uhum. principalmente essa, perfe... essa, essa pressão por perfeição. Uhum. Então, você precisa ser uma mãe boa 24 horas, uma boa mãe, uma boa advogada, uma boa amiga, uma boa... Tudo, tudo! Uma boa é, companheira, você tiver numa é, A mulher, ela já tem isso, Exato. né? De, realmente, como você disse, equilibrar os pratos, né? É. Esses dias eu conversando com uma amiga e ela tava falando exatamente isso. Que a gente, mulher, precisa equilibrar tudo, né? Sim. Ela falou, ah, eu estava na minha psicóloga e minha psicóloga falou, você escolheu os pratos. Então, se você escolheu, você precisa segurá-los, né? Então, são, algumas coisas são escolhas nossas, Sim. né? É, mas eu me questiono muitas vezes até que ponto algumas coisas são escolhas. Tenho certeza é. que algumas são, é. né? É. Mas até que ponto outras coisas não foram impostas, Sim. né? Uhum. A sociedade não cobra tanto, né? É. Por exemplo, a maternidade, mulheres, a maternidade né? é uma coisa que, assim, é, ele, a sociedade cobra da gente como se a gente tivesse que ser sobre-humana, né? É. A mãe não pode ser humana. É. A mãe não pode, né, ter um momento, o assim, momento assim dela. dela de falhar. de se tomar um banho de 10 minutos. E o quanto né? a gente é julgada, até mesmo é. assim com exemplo, o exemplo do doutorado, né? A gente vai a estudo. Mas o quanto você vai deixar a sua filha? Você vai, é. né? Então, assim, enquanto a sociedade também não impõe... Pensam assim, né? É, exatamente. é muito ruim, né? E acaba que é doloroso também pra quem sofre essa pressão do outro lado, né? É. Porque, assim, ainda que a gente tente desconstruir isso, porque é isso, a gente vive tentando desconstruir pra sofrer Sim. menos, né? Com é, a pressão. É. Exato. Ainda assim a gente sofre. Uhum. Porque, no fundo, você carrega aquilo... Poxa, mas será que eu estou fazendo certo ou será que eu estou sendo, que eu tô uma, tô boa mãe? sendo é. uma boa mãe? Quando a gente, vezes é, a é, gente é. não se questiona, é. né? Será que eu estou dedicando meu tempo, né, 100% é. para o trabalho? E mas aí tô... a gente sempre conversa, né? A gente fala assim, olha, vamos, vamos parar, respira e para <risos> <Eu> não enlouquecer. <risos> para não enlouquecer, número um, né? E vocês estão juntas, é. isso, isso facilita Muito, bastante, né? né? Muito. Assim, Queira. por vocês serem, às vezes, o apoio uma da outra, Sim. né? É, uma terapia constante. É, já falei que eu vou entrar nesse grupo. Não, vai ser um já trio tá, você já tá, você Vocês tá, vão tá. me ajudar. Porque já. eu também, assim, carrego. Hoje mesmo uhum. eu estava fazendo tudo. Fazendo almoço, cuidando da Júlia, levando para a escola e vindo para cá. E eu parei. E aí eu desabafei com uma amiga, né? E aí ela falou assim, o que, que eu posso fazer para te ajudar? posso Não estou dirigindo, mas o que, que eu posso fazer? Daí eu pensei. Não não nada. pode fazer né? eu, eu falei pra ela só me, é. só me ouve, né? Porque assim, é bom a gente ter um, um conselho Alguém ouvindo a gente não. E aí eu parei naquele momento eu falei Eu estou só desabafando, mas não tem como Eu tenho que levar minha filha na escola Eu tenho que fazer o almoço Eu tenho que Sim. ir pra gravação Sou eu, né? Sim. Então é a gente que tem que fazer não. isso, né? Aí ca cabe a nós fazer esse processo um pouco mais leve, né? Porque, é. assim, fugir não tem como. Uhum. Aí, assim, a rotina é pesada mesmo, é difícil. Aí, e é, é, assim... eu acho que se cobrar menos também, né? É. Porque esse negócio da culpa, ela adoece a gente. Então, é. assim, eu acho que o segredo é entender suas limitações. Às vezes, Sim. não tentar pegar menos pratos nas mãos, é. né? Uhum. E quando pegar, entender sua limitação também em certo ponto. E eu acho que a gente tem que, nós, mulheres... Temos que tentar nos cobrar menos. Entender que muita coisa é imposta. Exato. E que o que é imposto é sobre o humano né? É. Hum. Muitas então. vezes, eu, eu antes fazia assim, uma lista gigante durante o dia. Eu preciso fazer isso, isso, isso, isso, isso. E nem sempre você vai conseguir fazer o check de todas. E aí, no final do dia, você vai falar, nossa, eu fiz só isso. Então, hoje eu já não faço mais isso. Eu coloco pelo menos umas duas prioridades. O que é possível, o que é possível. Né? E ainda assim, às vezes... Num dia inteiro para você fazer duas coisas, né? É, é muito complicado. Uhum. E aí a gente faz e depois segue pro próximo passo. Né? Uhum. Eu acho que é mais ou menos isso. É, porque a gente tem uma tendência a sempre olhar ao lado, o lado, o saldo negativo, é. né? E, na verdade, o que, o que a gente tem que começar a fazer é o positivo. positivo. Conseguiu fazer duas, duas, duas checklists, é, né? Nossa, não, meu o último, né? Parece é. que a gente supervaloriza né? o que é. a gente não consegue. É. Em vez é. de valorizar o que a gente é. tá conseguindo êxito. É. Eu, eu trabalho com casamentos, né? como vocês sabem. Então, assim, pra mim é muito difícil, né, assim, conseguir conciliar tudo, e principalmente noivas, porque às vezes a gente tem uma reunião de duas, três horas, e aí eu não consigo encaixar quatro noivas numa noite, por exemplo. Aí eu fico me cobrando, falo, gente, como assim eu não consegui fazer essa reunião? Mas faz parte, né? A é. gente precisa, às vezes. E você lidou o tempo todo com isso, né, Ju? O que tempo é a todo. expectativa das mulheres que também estão com esses pratos também. nesse momento do casamento. É. E às vezes a gente ainda passa um pouquinho como psicóloga. É. né? Porque as Imagina. pessoas hoje. Vocês já repararam que as pessoas estão um pouco carentes também? Demais, Sim. demais. Esses dias eu fui. Fazer um exame, a médica começou a desabafar comigo. Desabando. Eu falei, poxa, era eu pra ela, mas eu tava é. você. É. Aí eu falei, gente, como as coisas estão, porque é. a nossa vida tá essa loucura, né? Essa correria. E a gente não tem muito tempo para parar e ouvir o outro, né? É. E isso é uma coisa muito. que a pandemia trouxe muito, é. né? e Eu e a, Cá, a gente sempre fala isso agora, até com relação aos nossos encontros e é. tudo mais. É de parar um pouco para dedicar o tempo para quem você gosta. Então, assim, Sim. por mais que a vida está muito corrida, é um dia que eu marquei para tomar um vinho com uma amiga, eu vou tomar um vinho com uma amiga. É. E a gente não faz isso, né? E a uhum. gente até falou sobre aquele dia, gente, elas foram em casa na semana passada. <risos> e nós tomamos um vinho, a gente deu esse prazer, né? É, que já estava marcando, sempre não consegue. Sempre. E a gente tem aquela mania... Todo mundo fala, vamos marcar, vamos é. marcar. E esse vamos marcar vai, vai ficando, vai se prolongando e a gente nunca consegue... E aí, eu falei: não, tá na hora da gente se encontrar e a gente conseguiu uma brechinha, hum, né? Hum, e foi tão isso gostoso, é tão, pra tão gente, importante. Eu é... acho que é momento de sanidade. É. Justamente nesse momento aí que a gente tá sempre querendo equilibrar tudo, é priorizar um minuto para quem você gosta, para conversar, é super saudável. Gostoso. Ou até né? um exercício durante o dia mesmo, né? Porque uhum. às vezes na loucura ali da, da sua rotina, você fala: não, eu vou tomar uma água, eu vou respirar ou eu vou tomar um café. E vou respirar cinco minutos. Não, e café é tudo de bom, não é? Assim Nossa. como o vinho. Né? É. <risos> os pilares da vida. Café, é vinho. Depois gente. de uma certa idade, então, é literalmente os pilares é. Da... É. engraçado quando criança a gente não toma muito café. Vai pra fase adulta pra ver se você não toma não, você café. Você nem consegue sobreviver sem o café. É. Esse é o problema, é. né? Você não consegue trabalhar, porque seu corpo cria uma, Pede, né? uma dependência. Uma dependência. É. As pessoas falavam assim: Ai, ah, quando eu não tomo café, o meu dia não rende. Aí eu pensava, será? Hoje é realmente, se não. eu não tomo um café, parece que o dia não vai, né? E parece que o dia não começa com uma xícara de café. Uma xícara você de sente de o, café? Cheirinho, o cheirinho é. de café. Aí você fala, não, agora começou e vai dar é. certo. E tem gente que nem toma café, mas gosta do, do cheiro, cheiro do cheiro. café. É. é. é. Eu, eu sou uma amante de café hoje em dia, mas assim, eu, atrás eu já não, não. Não era. Não era. Não era. Ah. Eu gostava do cheiro e aí depois e a advocacia, advocacia me te trouxe corrompeu. me é. corrompeu. não tem jeito é. vai vai mas e vocês por serem advogadas assim é... acredito que vocês passam por muitas coisas é muita tensão também no trabalho de vocês né acho que é uma... tudo, tudo que vocês vivenciam é tenso? Porque a gente lida com problemas, né? É. Então, assim, tem essa parte emocional que você uhum. trouxe, sim, também, né? Por uhum. um exemplo, a gente atua muito na área civil de divórcio. Então, a pessoa já é vem... É chata e triste, é né? Chata, é chata e triste, porque é, um, é um, rompimento. um rompimento. E aí a pessoa, sempre uma parte está mais machucada do que a outra. Então... E, assim, é uma pressão constante, Sim. né, cara? Porque é uma pressão, assim, de prazo, de você estar lidando com o problema do outro, uhum. você estar lidando com o emocional do outro. E, muitas vezes, ele, ele quer mais do que, né, um advogado. Ele quer alguém pra desabafar. Pra desabafar é, de repente... E vocês se emocionam com alguns casos? Eu já casos. chorei. Eu já chorei. Eu é. chorei, assim, na é Óbvio que isso não acontece <risos> sempre, mas teve um momento que caiu, assim, <risos> algumas lágrimas. Eu e a Carol já aconteceu hum. isso. Porque de acho atendendo. que vocês... Eu, eu acho que vocês têm aquela... É, de repente, às vezes, em algumas situações, uma capa, de repente, assim, no, na frente de um na, juiz... É, na verdade, assim... Ou nos bastidores, que nem, às vezes, médicos. Sim. Choram, sim. né? Sim. Atrás é. de uma perda, uma é. cirurgia, ou qualquer coisa que aconteça. É. Vocês passam por isso também? E não tem como também você não, não se sensibilizar Separar, e levar né? para casa, né? É. é que assim, na hora que, que você tá ali lidando com o cliente, você, obviamente, você tem que manter a postura, né? Uhum. Você tem que tentar atender ali a demanda dele da melhor forma possível. Então, você tá sempre ali de... na verdade. Exatamente. Agora, assim, você não tem como sair do escritório e você falar... Poxa, o que aconteceu? Ou, é. sabe? Ou não se sentir como injustiçado. Porque Sim. nem sempre só em situações de divórcio. Mas, às vezes, uma situação de um consumidor que vem injustiçado por alguma coisa que aconteceu. E você fala... Como pode, entendeu? Uhum. Como... Tamanha injustiça. Sim. E, e você fica com aquilo ali na cabeça e te remoendo. Porque não tem como, né? Você uhum. não... Mas eu acho que isso é bom para um certo lado. Eu acho, assim, pelo menos... Para mim, como advogada, eu acho que quando me mexe comigo, minha atuação é outra. Então, assim, quando, aí você quando, toca, você, né? quando toca em algum... Né? Não que eu não vá fazer, mas eu acho que uhum. quando tudo, tudo na vida que, ah. que a gente faz e que toca né, uhum. o peito de alguma forma, né? Uhum. Você vê que realmente aquela pessoa foi injustiçada, que ela, né, ela foi prejudicada, eu acho que a sua atuação, ela é outra. Ela é outra, é. né? Ela é mais, né? Realmente <risos> leva pro coração. Então, eu acho que... E não tem como também, né? Eu acho que a capa é ali no momento pra você tentar apaziguar né Sim. mas não tem como nós somos seres humanos Sim. então todo mundo e uma coisa lá. que a gente tem muito assim uma, uma política minha e dela mesmo é de tentar sempre falar o mais claro e o mais de igual para igual possível é porque Isso. é difícil a linguagem de Exato. vocês né assim, é existem termos é. palavras que que às vezes vocês já me falaram, eu, deixa eu pesquisar é. aqui o que é. que é isso, né? E a gente tenta fazer essa, essa inserção do, do cliente no, no mundo e falar: olha, esse é o seu direito, assim, assim, assim, de forma mais detalhada claro e clara possível. possível. Porque a gente sabe a dificuldade que, que é essa imersão Sim. de um mundo para o outro, né? Sim, é. Normalmente eu tenho, a gente tem mania de, assim, acaba falando um pouco de juridiquês e depois eu já faço uma tradução. Então, isso quer dizer que ou vocês escolheram. Ou seja, ficar essa é. linguagenzinha aqui. E deixa é. eu te explicar como é. funciona. O, né? o famoso ou seja. É. E vocês são advogadas desde? 2015. Que foi? É, minha, 2015. Eu 2015. também. A gente foi. É. A gente é. foi. 2015. 2015. 2015. E, e assim, foi difícil passar na prova? Porque assim, muitas pessoas falam da prova da OAB é. né? Como se fosse uma coisa mega difícil. Até outro dia eu perguntei para as meninas, né? Mas essa prova realmente, ela é necessária, né? Porque você já estuda há anos... E a tá. Fê até falou, se não fosse ela, seria ainda muito mais complicado, né, É, assim, não querendo, né, <risos> não querendo falar mal da minha classe, mas, assim, <risos> é, eu acho que é muito advogado, né? Uhum. Então, assim, a prova da ordem, ela faz uma seleção. Que, ao hum. meu ver, ainda nem tá tão boa essa seleção. É é, é. Então, assim... Ah. E é muito concorrido. Então, assim, eu acho que é necessário essa seleção. Assim como eu apoio que deveria existir essa prova para outras profissões, né? Sim. Então, a gente sempre fala que é necessário. Eu acho que é uma prova. Não é uma prova fácil. É uma prova difícil. Hum. Mas eu acho que tudo envolve muita questão psicológica também. Porque a gente sabe que se a gente não passa nessa prova, você não é um advogado. Sim. Hum. Então, eu acho que... E aí... Em vão tudo que você estudou, né? Exatamente, uhum, porque todos. assim, você acaba então, não conseguindo imagina conseguir. a pressão você não consegue pra subir. si mesma também, é. né? Então eu acho que é como, né? Assim, envolve, envolve uma série de questões Eu acho que é muito mais a pressão Eu e ela, assim, graças a Deus a gente passou uhum. assim Ainda estudando na faculdade muito, Então né? foi antes da gente se formar mas é uma pressão, sim. É uma pressão boa, mas eu acho necessário. É um momento é. que, que a vida fica super conturbada, né? Você tem que estudar, você tem Tudo, que porque, assim, pensar em passar na é prova. É a graduação que não terminou, é o TCC para entregar, é o cursinho, porque a gente ainda optou por fazer cursinho para ficar ainda mais ali na cabeça a matéria, né? Uhum. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo acontecendo. A Fia ainda estava grávida. Eu estava grávida, eu estava com Fê. nove meses, Manuzinha né? Manuzinha na barriga. Tudo acontecendo, assim, literalmente. Era eu, um vadimé, desse tamanho, eu não cabia, gente, na, na, na cadeira. E eu lembro até hoje que a pessoa que estava aplicando prova teve que pegar uma cadeira maior para mim. Imagina, imagine imagina eu. Eu estava de nove meses na segunda fase, né? Uau. Eu estava assim, ah, dias de... são duas fases. São duas, duas fases. fases. Tá. A primeira é, é alternativa e a segunda é dissertativa que você escolhe a matéria. Ah. Então, e eu assim, e eu ainda pra piorar, porque eu sou tão assim... Você quer abraçar o mundo, é, né? É, não, mas assim, eu vou dizer que eu sou um pouco zicadinha, viu? É. É, eu ainda pra piorar, um dia antes eu fui pro hospital com virose, assim, Uau. na minha segunda fase. Então eu vomitando... Olha, olha, olha a linguagem. Não, pode falar. <risos> eu assim, fui é várias vezes, passando mal... E, assim, graças a Deus deu tudo certo. Eu fiz uma boa prova, mas eu jurava que eu não tinha passado. Eu saí, falei, não, nessa condição que eu fiz a prova. e... No, no meu limite, no né? No meu limite. Tive que sair várias vezes pro banheiro, porque eu tava muito mal, mas deu tudo certo. Graças então, a Deus. Vocês é estão uma aí, pressão. Mega né? advogadas. <risos> Gente, elas são tão maravilhosas, assim, elas me ajudaram num caso. Foi esse ano? Foi, foi esse foi, ano, foi, né? Foi. Que eu tive as minhas redes sociais hackeadas, né? E não conseguia. E aí, elas vestiram a capa. É. <risos> Aquela é, capinha. A capinha. A famosa, levamos é. pro coração. E olha, eu vou falar uma coisa, não é porque vocês estão aqui, não. Eu já tive outros, outros advogados. E de deixarem para depois, vocês são muito assim, isso é com todo mundo, deixa eu pegar isso aqui. Eu sei que, claro, muitas coisas têm os seus processos, né? Uhum. Mas, das duas vezes que eu precisei, vocês resolveram, assim, super rápido, como que é isso, assim, para vocês? Quando a pessoa vem com o caso, é, no meu caso, é, vocês agilizaram, porque a gente precisava protocolar algumas coisas e, e, e entrar logo com... Uhum, então, é é a gente notificação extrajudicial e notificação depois a gente entrou com o processo. É, mas a gente conseguiu através da negociação, da né? Negociação, já, a gente já conseguiu reativar. A é, é, a gente... mas, mas perder as contas... As redes sociais, é, é assim, é difícil. Parece que tira alguma coisa da gente. Não é só porque a gente ali está acostumada no digital também. E no seu caso, estavam prejudicando terceiros. Prejudicando terceiros, né? vendendo coisas. Acho que vocês já devem ter visto isso acontecendo. Hoje é muito frequente. E as pessoas comprando e algumas pessoas me culpando, até hoje, esses dias me ligaram, aí ah, aí o processo já saiu porque eu preciso receber. Eu falei, calma, gente, assim, é, é tudo... eu estou colocando algumas pessoas aqui para facilitar, né? Sim. Porque a gente quer ajudar da melhor maneira possível. E aí as meninas me ajudaram a pelo menos... É, a bloquear esses bandidos aí que estavam vendendo coisas na, na minha conta. Mas como que é isso, meninas, assim, quando as pessoas procuram vocês, com, com qualquer caso que seja? É, na verdade a gente atende a demanda, né, uhum. Ju? A demanda da urgência. Então, uhum. por exemplo, se chega um cliente com uma demanda da urgência, a gente para o que tá fazendo para atender aquela urgência. Uhum. Mas normalmente a gente trabalha com prazos, então assim... Tá. E, e não são prazos longos. O prazo de recurso é 15 dias. Então assim, é prazo em cima de prazo. Tá. Então a gente vai atendendo ali conforme a demanda uhum. vai aparecendo. É que tem coisas como, por exemplo, o seu caso mesmo, não tem como ser adiado, é. né? Nossa, eu você, o, o exemplo, era um problema que estava gerando mais problemas. Mais problemas. E você estava desesperada porque estava usando o seu nome para é. prejudicar terceiros. terceiros. Então assim, não tem como a gente não. Eles fazem nome. bem feito, né? É, é. É. Eles postavam o um produto e postavam como se fosse eu falando no meio entre uma venda e outra. É. E aí a gente tinha que bloquear isso, né? E usando nomes, né, que tem credibilidade. É. Então assim, meu trabalho, é o seu né? nome, é o seu trabalho que estava sendo de não, prejudicado, de não recuperar conta é. nunca mais, né? É. E isso são demandas que assim, ao nosso ver, o advogado tem que parar e é. dar prioridade porque quanto mais se prolonga, Sim. dependendo do tema, não, não da, da situação, né? Não tem como não parar. Uhum. Por exemplo, liminar com convênio. Às vezes a pessoa tá precisando uma cirurgia, de uma cirurgia, tá? Urgente, tá com risco de vida. A gente já então, que teve que vários casos assim, Então, nossa. para a tudo verdade, que tá fazendo às e sempre correr atrás. Às vezes nem pensa né? em tudo que é possível, Ou né? Ou pessoa falecida, né? Autorização tá. para cremação. Pessoal é. tem que ser uma alimentícia, vocês fazem também? Fazemos. Também. Que é, envolve bem a parte né, que a gente atua bastante, que é direito de família. Né? Tá. A então, a gente é, trabalha conforme a demanda, né, Ju? Então, o uhum. cliente chega com algo urgente, não tem como uhum. falar, não, não amanhã te atendo, semana que vem eu tenho um horário. Não, você vê o que acontece e para o que está fazendo para é. atender a demanda. Né? Isso é muito bom, né? É. <risos> para é. gente, como cliente, para vocês não, né? É, deixa ter, tem que parar tudo isso aqui para atender essa era, pessoa. Outro dia era, tipo, domingo, meia-noite, cremação. cremação. A gente cremação. tem que parar tudo, né? Era meia-noite, é. domingo. Ah, domingo. mas assim, coisas é um corpo, que a gente nem né? imagina, é. né? E aí, assim, vai falar, com, vai falar com o delegado, vai falar com o juiz, porque assim, como que você vai ficar deixando o corpo lá? E a família tá pagando o aluguel lá da, do, da câmera de E Meia-noite você consegue resolver algo assim ou não? Não, é só mas agiliza seguinte. o documento, né, Ju? Tudo ah, precisa. Então tá. manda a procuração e aí, aí assina, escaneia, tudo. Fazer deixa a tudo prontinho. Pro dia né? seguinte. dia seguinte, deu horário. Entendi. Rua. Tá. E, Fê, me conta uma coisa, você escreve. Ah, eu escrevo <risos> eu, sou, aqui, eu sou apaixonada gente. pela escrita, na verdade, desde tá. pequena Eu acho que, na verdade, no meu caso, é uma bela de uma terapia necessária tá. E aí, na pandemia, né, assim, eu sempre escrevi muito, as pessoas do meu convívio eu sempre leram, mas eu sempre achei todo mundo muito suspeito, porque eram pessoas do meu convívio, né, mãe, amiga. Ai, amiga, você precisa escrever. Mas ela não escreve muito é bem. Eu falo assim, de onde será que a Fê tirou esse texto? O que eu falo é que, assim, é a, a, ela dela. tem o dom de expressar muitas vezes muito. o que a gente sente e não consegue, Sim. ou o que a gente observa no dia a dia e não consegue. É com palavras lindas que é, se encaixam, é. né, uma poetisa, Nossos né. Não suspeitas falando, é. mais é. muito, galera, muito galera. real, muito real. Então, e aí, na pandemia, é, surgiu um convite de uma antiga professora de flamenco, minha, que é, hoje é uma amiga muito pessoal, assim, é uma amiga ah. íntima, mas na época não, a gente não era tão próxima. É Andréia. Beijo. É Andrei, Manda um beijo, beijo pra ela. Beijo, né? É Andréia? Andréia é André Borges. Tá. Né? Aí ela... ela, ela, ela a gente não imagina, né? Na pandemia eu comecei a escrever bastante, comecei a colocar a legenda em foto, assim, só isso. Era uma maneira minha de colocar de se pra expressar. fora. Ainda mais, né? A pandemia é. a gente teve que inventar várias formas de terapia, sim, né? Sim, sim. E aí eu não sabia que as pessoas liam, assim, eu não tinha noção. De, eu sempre vi alguém comentando. Mas a gente tudo. nunca tem noção é. da, da proporção que às vezes a gente. Do alcance daquilo. Do alcance né? daquilo, exato. É. E aí a Andréia me chamou para um projeto cultural que teve em Poá que se chama Útero, que vamos dizer assim, que abriu as portas para a escrita para mim. Ela falou, Fê, eu vejo você escrever, assim, você das pessoas que escreve, eu, eu quero muito... Mais que uma você... fã. É, <risos> foi uma, boa, uma grande incentivadora. E aí ela me chamou para esse projeto, aí eu escrevi esse projeto. Esse projeto, ele tem como intuito abordar pautas feministas, uhum. mas de uma forma artística. Então, ah. tinha dança, poesia... De uma forma leve, né? De uma né? forma Para passar para as pessoas de uma forma Música, leve. Música, então... E aí eu tive que começar a estudar mulheres, né, da história. E aí eu tinha que escrever sobre elas. Então, passou a não ser só mais aquele meu momento de terapia, como eu tinha, né, semanalmente, tinha que estudar aquelas mulheres, desde a época, me aprofundar nelas e escrever sobre elas. Aí começou dessa forma, assim, aí eu comecei, Entendi. a gente... É, e foi com algumas delas você se identifica com algumas dessas mulheres demais, que você estudou? Demais, é, demais, assim. Eu acho que nós mulheres, assim, sempre tem algum pontinho que é. a gente se fala, né? E às, e às vezes temos uma grandeza né? que a gente nem imagina. Nem imagina, eu Não acho é? que nós, no modo geral, né, assim, somos muito intuitivas, né, mais sensíveis. Então, assim, mulheres artistas que eu estudava, né, as mulheres artistas, Todas é uma sensibilidade, né, assim, a flor da pele, uma maneira de, de, de expor a sua fraqueza, né, uhum. de, de expor o tempo todo. Então, assim, é, foi muito importante para mim. Foi muito importante tanto para os trabalhos da faculdade, porque eu tive também, que estudar essas mulheres, sim, é. né, do doutorado. E aí, depois disso, aí foi abrindo portas e aí agora eu estou com a coluna, né. Aí uma outra ah. pessoa também acompanhava, me, me chamou. Uma, uma coisa vai puxando a outra, é. né. Eu sempre vi a Fê, assim, borbulhar amor sempre é. te vi borbulhar muito isso as pessoas falam isso mesmo. muito às vezes ela posta uma flor você vê que ela está borbulhando amor uma uhum. folha seca ela está borbulhando amor é muito que assim que gostoso né? ouvir é, isso é verdade é. e, e é, é isso que eu sinto assim é de a escrita e o, as fotos a arte né uhum. eu acho que a arte é uma maneira de você realmente sei lá passar afeto é né? muito gostoso né eu também trabalho com isso com arte e é isso que a gente sente. É, às vezes o processo é, é loucura, né? Você fecha um evento, aí tem todos os processos, né? De, de você acompanhar a noiva com assessoria, aí você faz a visita técnica, a prova de arranjo. Mas quando a gente executa, né? Porque muitas vezes tem noivas que vêm inseguras, né? É, mães que vêm inseguras também. A gente teve várias empresas que fecharam na pandemia. Então, a insegurança aumenta ainda muito mais, mas quando a gente chega nessa finalização é tão gratificante. Maravilhoso. Né? A arte ela nos engrandece, né? A gente engrandece e engrandece. O seu trabalho é pura arte, é, né? É, é, pura arte. É pura, arte. É pura arte, é. arte e mais do que isso é uma arte com um afeto vivo, um, é, casamento, um casamento, É uma festa, é, uma celebração, é. uma un, então, união das pessoas, né? É, ali é o start onde as pessoas vão começar, né? É, o, o casamento, os 15 anos, então a gente sempre... O sonho, tem... né? O sonho, é, é muito gostoso Uma quando família, a gente... Né? Uma família, exatamente, muito bom. Bom, meninas, queria falar um pouquinho sobre esses livros que vocês trouxeram para mim. Vou começar pelo Dakar, O que o Sol Faz com as Flores. Conta uhum. para gente, toda vez agora a gente vai apresentar um livro aqui para vocês... Das nossas convidadas. Yeah. Conta pra gente sobre esse livro. Tá? A Rupi é uma uma poeta indiana, né? E ela aborda pautas femininas... Feministas, desculpa. E é maravilhoso o livro. Eu tava até comentando com a Ju antes. Ela fala é, o que o sol faz com as flores, né? Então, ela fala desde um de um plantar até um florescer. E, ah. assim, abordando coisas que passou na vida. Então, assim, são textos que que nos envolvem e nos tocam em algum ponto, né? Então, assim, é aquele tipo de leitura que você se identifica em algum em determinado né? ponto, você vai se identificar, é. Que delícia. E é muito gostoso, é uma leitura muito rápida, Quero né? Ler. Porque são frases, <risos> então, assim, é uma leitura muito rápida e, além de ser, assim, de, de soar como motivação. Eu adoro livros, assim, que tenham... Oh. Ilustrações, é, né? Ilustrações, ilustrações feitas pela própria autora, inclusive. De todas são dela. Que graça! É. E Sim. é muito gostoso, muito, uma, uma delícia de leitura. É, né? <risos> é uma delícia. É uma Cá, Fê, desculpa. <risos> e o seu, tem um coração que faz barulho de água? É da Cris Lisboa, gente. Atualmente, <risos> ela é minha escritora favorita, que tem fases, né? E é uma leitura muito leve. Ela, o livro inteiro é em português e espanhol, são textinhos curtos. E eu acho que no momento que a gente está de tanta briga, né, eu pelo menos tenho a necessidade, eu entro nas brigas também, mas, <risos> mas eu acho que a gente tem necessidade de ler algo leve, de sair desse, ah. né, desse conflito todo, Sim. isso é uma questão de sanidade mesmo. E a leitura dela é uma leitura que faz... Você vê beleza nessas coisas que a gente está falando? Na sim, florzinha? Sim. Num recado que tem, de repente, um coração no chão de pedra. Então, ela, ela faz, eu acho, que você olhar para essas pequenas coisas do dia a dia. Sim. Então, atualmente, é, é minha uma favorita. Das suas, é. É. E você falou de até fazer algo com a Cris? É, eu tô querendo fazer um curso de escrita com ela, que ela ah. ela promove esse curso. E acho a leitura dela, assim, quem tiver oportunidade, é muito gostosa. Indico nesse momento. E é muito fazer um curso com ela. Que delícia. Meninas, bom, queria agradecer a presença hum. de vocês. Nossa, que agradecer. Nossa, pelo que nosso bate-papo, foi tão gostoso. Foi como sempre. Obrigada sempre. por terem vindo. <risos> vocês voltam mais vezes? Sim, com <risos> certeza. Basta Olha, eu, eu só fico triste no final, porque assim... Todas as minhas convidadas, eu quero que venham mais para a gente falar mais, debater mais, Mas sempre abraçar, é né? falar a gente... sobre a vida. É tão uhum, gostoso, né? Assim, a, a nossa última entrevistada, primeira e a anterior, foi a Juliana da Mata. E a gente estava falando disso, né? Como é bom a gente trocar essas ideias uhum. e bater papo e falar. E eu adorei recebê-las aqui. Ah, a gente, eu o convite. A gente, gente é olha como amadas. elas são lindas! <risos> Maravilhosa Obrigada. Obrigada a você. E, enfim, Ju. A gente é eterna admiradora. Ai, eu também. Verdade. sou. Mas antes da gente encerrar, vocês me passam, me passem o Instagram de vocês. Uhum. Por favor. Do Facebook do nosso escritório, tá com Pereira, Padilha, Natal e Dornelas. Tá, então, acho que a gente vai ter que colocar aqui, página, Samuel, uma é. legendinha, que eu acho que ficou... É, é tudo grande, é. né? É muito nome. E, bom, o meu, assim, que agora é aberto, né, da escrita é elosfatos.afagos, é o Instagram. Hum, que bacana. Bem? E do Projeto Útero também tem? Tem, também tem. tem. É que agora a gente tá, deu uma pausa. Deu uma cada pausa. uma acabou indo viajar para um canto, né? Tá, <risos> cada um fora do país. Tá. Mas é arroba é, útero, projeto tá. útero. Tá. Que chique. Cada uma num país diferente e é hum, isso. Eu fiquei <risos> no Brasil. <Eu> fiquei... <risos> que delícia. Bom, acompanhem a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube, Spotify e no site do Diário de Suzano. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Prazer.